sim O que é que te vem em mente quando você ouve xobota ou xobo"? Ah! Miranda, você acrescenta mais uma, aí. Ah, mais uma palavra Ah, acrescenta mais uma palavra. Meio que é pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Eu sou o David Pontes PJ, estou aqui com meu amigo brasileiro, Gabriel, e estou aqui com o nosso Miranda, nosso angolano, também nosso angolano na Gringa. E Miranda? estamos aqui estamos aqui e hoje estamos aqui para mais um vídeo onde vamos falar sobre calão de Angola para ver se o nosso Nigga aqui oh. Gabriel do aqui é brasileiro para ver se ele vai entender então fiquem conosco até o final do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito se é novo no canal se inscreva e, e deixar o seu like se curtiu o vídeo e... como é que diz aí no Brasil deixar o seu like também sim <risos> <risos> <risos> e curte esse mal curta esse mal esse mal não <risos> esqueça inscreva-se então, no canal fica conosco até o final do vídeo e tamo junto Isso é de É isso aí pessoal, estamos de volta E como eu já havia dito no vídeo de hoje Vamos falar sobre calão de Angola E vamos checar aqui se o nosso niga Gabriel vai conseguir entender o calão de Angola e antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de dar a oportunidade de se apresentar para a câmera. Tá, ah, vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estou muito feliz aqui de estar no canal do Davi hoje. Sou do Brasil, como vocês podem perceber aí, né? Já estou aprendendo o português de Angola, mas hoje a gente vai estar conferindo aí como está o meu conhecimento dos calões, dos como calões é? de Angola. Como é que tá esse mambo? Como é que está esse mambo? <risos> vou, vou praticando, vou praticando. <risos> Acho que é a, a, a única coisa que ele sabe até agora, né? É, sim, tá e yeah. Então yeah. hoje, yeah. hoje vai conhecer, ou vai saber muito, mas muito mais Palavras assim, muitas palavras do, de Angola no sucalão é. Então, estou uh, aqui com o nosso nigga uh, Miranda, que já lhe conhece, né? Já participou muitos vídeos aqui do canal Miranda, tens alguma coisa a dizer? Então nada, velho, estou <risos> de boa, estou de, de boa, boa. <risos> Nos conhecemos na N fomos a passear é, é. é. Hum. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui. O vídeo vamos aqui começar com os nossos calões, né? De Angola. Vamos aqui bondar aqui com o nosso sim. liga do Brasil. E aí, então, para começarmos, Gabriel, o que é que te vem em mente quando você ouve make Maquiagem, né? O que que é isso? Make é? Não sei. Não, não sei, não sei, Mekier, Mekier, você, você tá. Me, não Mekier, Mekier. Mekier, ah, Mekier, não sei. Aí você tá, tá parado na porta, deve ser... Dá um exemplo, dá um exemplo um para ele. Uh, dourado. Ah, como é que é, como é que é? é ah, Mekier, é, Mekier, é, é, é, é, é, é. eu já peguei. Sim, é. é mesmo como é que é, mas eu que... Como é que é, só que... É, que... Numa, numa forma... Abreviada. Nós falamos Mekier. Então, Mekier o nosso canal não está, está na parte de saudações nesse caso. Mm. Encontrar um amigo pode falar direito como é que é. Uh. E aí, como é que você está? É, como é hey, que uh. é. português de Brasil seria assim. Sim, sim. E a segunda, mm. né, a segunda palavra aqui é... Inover. Tabaté. Novidade? Não. Quase. Mm. Inover. Tabaté. <laughs> Tá, tá, o que tá acontecendo? As é, novidades? É, é, é. Não, Miranda, dá um exemplo. Vamos ver. Um... E não vê, e não vê. Não, ah, não sei, não sei. E não Mas... vê, tá batendo? Você chega pra mim e cumprimenta. que é. E é vé, que? Eu que? Tá Eu De que? boa? Aí responde, e não vê, tá batendo? Ah, tô é. bem. E você? Não? Nada a ver. Quase, quase isso, quase. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É tipo uma, uma, uma saudação, assim, tipo, uh, como é que você está, V, Ah, inuve. O que há de bom, assim? Ah. Como é que você diria um português assim do Brasil? E aí, beleza? Isso beleza. aí, é isso aí. Hum. Inuvê, tabatê? Tabatê. Ou simplesmente, Tá hmm. Tabatê, como você está também. É isso aí. Me... Então, Inuvê, tabatê, quer dizer, uh, no português de Brasil, como é que você está, né? E yes. aí? Beleza, beleza. beleza. É. É que você então, tá. a próxima palavra é tudo bem. tipo tudo bala é uma pergunta uhum. e também uma resposta uhum. eu posso chegar a você e perguntar tudo bala tudo bala sim sim é eu entendi é assim tudo bem bom? tudo bem tudo bala tudo bala pode responder ah. assim tudo bala hum, e sim, também sim, como resposta também temos uma que também pergunta e também pode ser uma resposta hum. tá aí onde Tayungdi? Yungdi, é. Ta Yungdi? Ta eu não sei. Não conheço Mambo. Tayungdi? Tayo não conheço Mambo? Não, ainda não. Tayungdi é como se fosse Tabatré também. Ah, Tayungdi. Tayungdi? tá Yung. E você pode responder aí. Tayungdi. tá Yung. Ah, sim, sim, bom, bom, bom. Interessante. Tá de boa? Tá de boa, beleza. Sim, sim. Agora, agora, essas três palavras que eu vou falar agora, todas elas têm. Assim, significados semelhantes. Uhum. Mas vamos lá ver se você consegue perceber, perceber o que é o que quer dizer. Vou adivinhar, vamos lá. primeira fobado. Afobado. O que, o que você acha que é? Afobado é apressado. Não. Não é? Não é isso? Não, no nosso canal não. Fobado. É. foda, não. não. Ah! Não, também não é. O que, que é então? É... Ah, vamos, vamos, vamos ver a segunda, também tá com a segunda o... você entende. Todas as três se parecem, uhum. no sentido, então vamos. Jobado. Tomado, não? Não. <risos> não. não. sei, não vou não. Lá, A terceira. Jobado. Jobado. Uhum. A terceira, vamos ver qual é a terceira. A terceira foge um pouquinho, mas... Uhum. Pitar. Ah, Pitar no Brasil é fumado Não. não. Pitar no Brasil é fumado, sim. Então, já já, é, aprende bom. Ah, já aprendemos ser. uma gíria do Brasil. Pitar, pitar no é Brasil é fumado. Pode, pode ser fumado, sim, pode fumar. ser. Ah, Miranda, dê um exemplo com fobado ou jobado ou pitar. Os dois, use os, os, os dois. Não é a Pitar? Não, não, é a pitar, Pitar, pitar", pitar mesmo o Pitar. Não sei. <risos> Olha, eu não vou poder sair contigo agora porque eu tô muito fobado e eu vou pra casa pitar agora. Sim. Yeah. Eu tô muito Caçado. fobado e vou pintar. Eu tô muito cansado e vou descansar. Não. Bem não. distante. Muito longe. É ao contrário. Eu tô muito fobado. Tô com e pressa. Oi, não. Eu tô, tô muito jobado. Tô com muita joba. Yeah, tô com muita joba. Trabalho. E, Trabalho. e quero um pitar. Que que é isso? Não <risos> sei. chega. Tá bom, tá bom, tá bom. Fobado ou jobado a joba. Quer dizer fome, fome. pra mim? Ah, certo. Tô jobado. Hum. Tô com fome. Tô com fome. Tô hum. fobado. Tô brocado no Brasil. Brocado? Brocado, brocado quando tô com muita fome. Tô brocado. Vocês broca. vão entender o que quer dizer broca. Broca. O que é outro lado? É, é outra lado. O que, que quer jo... dizer broca no Brasil? O só é, é uma... A broca é um parafuso. Não. É para é pa, nós... É, é, nós, é, é nossa, eu sei mais. A nossa mente aqui, broca é outra Broca. Lado. É Falso cognato, falsos é, amigos, é, cuidado é, estudante de é, é, língua, é, é. sim, sim. É. Ah, A outra, outra palavra você já sabe, né? Então... Qual? Ah, Mambo? Fobado, hum. ah, jobado, querem dizer comer, ah, fome ou, ou comer. faminto, nesse caso. Ah. Já o pitar é, que é, é comer, comer. É comer. Ah, eu quero pitar, quero pitar. Hum. eu quero comer. Entendi. Yeah. É. Mas só que temos que prestar atenção aí, né? Porque no Brasil, comer... <risos> Tem muito significado tem que especificar se é comer o que, né? É bem polissêmico, tem que tomar cuidado. tu <risos> é. <risos> estava aqui a tentar imitar o sotaque do Brasil. Ó, oh, ó. Né? Oh. <risos> Mas no Brasil, eles quando falam comer, né? Pelo que eu acho, acham que comer tem que especificar bem se é comer o que. Porque eu, todas as vezes que eu ouvi comer era comer outras coisas, agora é. não sei como é que é. É bem polissêmico. Agora você não sabe se é o um frango. Isso aqui que tipo de oh, frango. Falei, coxa de frango. <risos> yeah. A próxima palavra você já conhece, você já tem falado. Ah, esse é sim, é sim. Mambo. Mambo, esse mambo. É, é, mambo. Como é que tá esse mambo? É, essa você Muito bom conhece. esse vídeo. A gente, nós já falamos muito, então você já, já é, conhece. É, aqui mambo. em Moscou tem muitos angolanos, aí é com eles eu aprendi. Como é que tá esse mambo? É. Ya. Yeah. Então, mambo para aqueles. Mambo <risos> Que não sabem, mambo quer dizer coisa, né? Esse mambo. Algo, sim. Sim, alguma coisa. E essa coisa. Yeah, esse mambo não tá bom, hum. tipo, essa coisa não tá boa. É para não conseguir fazer aquele mambo. Yeah, não conseguir fazer aquela coisa, tipo, da qual já sabemos o que é. Me ajuda yeah. com esse mambo. É, sim. é assim, assim, de sim, delícia, sim, sim, sim, sim. Então, a próxima palavra, Miranda vai dar um exemplo. E eu aposto que você vai conseguir entender. Vamos lá. Muzubia, Mestre Miranda. Muzubia. O que que, o que que te vem em mente quando não. você ouve Muzubia? Bagunça, não. Não. Eu fui pra, eu Fui para o e uma umas Muzubias muito boa. Gente. Ah, eu já vou, oh, já vou falar com o Mangulano, as damas. Oh. <risos> Brasil as garotas. É, é, é. Ah, é as, as gatinhas. É para nós é Muzubia ou Mboa. As Boas. Minas, né? As Minas. As, as minas. minas. Minas é no Brasil, é assim? novinhas. As, minas, as minas. Não, minas. não é um garotas. Não é uma... não, pode, pode ser, não. Minas também. Minas é pode minas. ser um estado, pode ser As Minas o lugar onde tira o minério, o minério. e, e pode minas, ser as... As, minas. as Minas. Porra. As damas. Vamos seguir em uma só coisa. Então, nós podemos, pode, pode falar com a pode dizer, né? Viu uma muzúbia muito boa. Né? Um boa. Ou um boa, viu uma um boa, um boa, um boa, uma mboa um boa. Uma boa, boa. boa. Hum. Tipo, as boas brasileiras são muito. Oh, muito assim, <risos> Assim. Brasil é um país conhecido por ter as boas, as musúbias. As minas. As minas, né? é que eu falei. Não, falar? mas eu Sim. acho que. Eu, eu acho, eu acho que. Dame. Quando você. Musúbia. Já é no sentido de ser uma dama boa. Sim. Ah. Não é preciso você dizer. Então, uma musubia muito boa, sim. você diz apenas ah, uma musubia, musubia. que musubia fica repetitivo. boa, que ele é boa já. Ah, é. sim, sim, sim, sim, porque então musubia, então a tradução é gatinha. É, assim, <risos> isso, isso, certo, certo. Então vamos para a próxima palavra, é... Mulher linda. Puto. Ela... Hum, puto. Puto. Puto. Puto, o que que vem em também quando você ouve puto? Um otário, não, Uau. não sei, não, uso, não se usa puto. tanto, no, no Brasil, Brasil, no Brasil, no Brasil só você usa, usa, usa uma... mais puta, puto. Tô... Usa mais o é Puta. Ai. Puto... puto não. Puto usa quando tá chateado de... não, tô muito puto. Ah, sim, isso fala muito, tô ah, nervoso. Ah, sim, sim, já, ouvi. Tô já, ouviu, já, já de... puto. sim é. Tô puto, tô... Então, Miranda, dá um exemplo com a palavra puto no nosso canal, pra ver como é que ele, se ele pode entender. Puto, eu tô fixe. Puto, tudo tô eu fiz tudo? Não, ponto quando fiz? Ah, puto. E aí, meu amigo, tudo bem? Algo quase, assim. quase. Ah, quase. entendi. Quase. Tudo fiz, tudo fiz. Vamos, vamos, vamos Já. ver a segunda. Hum. Nengue. Hum. Tá, também está associado com puto. Tudo bem? Ah, amigo. Não. não Colega. Nengue, tudo bem? Aquele meu Nenga. colega tudo... Aquele Nengue. Aquele cara. Quase, quase, quase, quase, quase. quase. Chegaste perto. Hum, aquele, aquele meu amigo, não, não é. Como é que, você, transe... chamou? Como é que você chamou no Brasil? Hum. Uh, alguém, alguém, alguém como, é, como é que eu digo? Bem, tipo, puto para explicar. Malandro? Não. não. Não, malandro não. Puto, nesse caso, puto de uma maneira assim. Uh, Tentar explicar de uma maneira mais clara. Uhum. Puto, normalmente chamamos alguém que é inferior a nós. A tipo, nós. tem idade baixa. Ah, a nós não, ou, não. Ou, Pode moleque, moleque. Isso aí. Isso menino, aí. moleque. Isso assim, assim. Pirralho. Mas também, também tem aquela de chamarmos puto para alguém, mesmo sendo mais velho, só porque pronto, nós achamos que estamos superiores a essa pessoa. Hum, Sim. entendi. Sim, Sim, mas puto moleque. chamamos as pessoas que são assim inferiores superiores. a nós. Uh -huh, então. uh -huh. E hum. cota. O que é que vem em cota. cota. Uma parte. É inferior de, assim, o contrário de puto. Ah, então é, é superior, então? Isso, isso. Ah, o inverso de puta é o superior. Por exemplo, assim, você, uhum. você é meu cota. Ah, Porque meu você... parceiro, só que como se fosse meu superior. Isso, isso. mais velho. Mais ah, velho. Você... ele é meu cota. Sim. Ah, eu posso... ah, eu não esqueço. Cota. Conheço. cota. cota. Como, ah. como, como, como, como assim. O Brasil fala, aí, meu velho, mas é mais ah, brincadeira. É isso. mais assim de brincadeira, não é... eu acho que não é tanto nesse sentido. Mas pode é traduzir cota, assim. É. Ele é meu cota. Sim. Você é mais um ou? Não sabia. Sim, então cota <risos> é superior assim, alguém que está superior o tá mais velho e tudo mais. Sim. E puto, é. alguém que tá assim, sim, sim. De você. então vocês são meus putos. É, é, né? é. somos isso. É. Somos, somos, somos. Não, não, somos não tem cota putos. aqui, eu que sou o cota aqui. Sim. É. Agora, próxima palavra. Hum. Um banjo. Um banjo. Um banjo. Um banjo. O que, é que você pensa? O que é que Espanjar? Não. Não. Um banjo. Não. não, não. Um banjo, um banjo. banjo. Cubico. Cubico. Hum. Não sei. Hum. Cubico, cubico. Pequeno. Eu posso dar um exemplo agora? Se eu der esse exemplo, eu acho que você vai conseguir. Vou entender. Isso. Sim, vamos sim. ver, vamos ver. dá um exemplo. Vou repetir o um exemplo que eu dei daquela hora. Hum. Tô cansado, vou pro cubico. Hum. Estou cansado, vou para o restaurante. Ah, Vou pro quarto. Não. Vou dormir. Não. Não. Vou comer. Não. Ah. Comer é pitar. Pitar. Sim. Sim. Eu vou, vou para bico. Vou pro o cubico. Vou para um banjo. Vou para o banjo. Cubico. Não sei. Tá bem. Sair da escola, eu vou para o direito. Quando saí da escola, eu vou, vou, direito. Eu vou, escola, vou direito. Isso. Sim. Ah, sim. Vou então, pro um bico. banjo ou, ou cubico. O bico. Quer que dizer é a casa. casa. Ah. Agora, dentro da casa tem o um palé. O que é o palé? O que que é eu a sei? cama? Não. Não. não. No Brasil vocês falam um palé? Cozinha? Fala um palé no Brasil? Palé. Não conheço. Pode não? ser que sim, não, não, não sei. Palé... O que é que te vem em mente quando você... É um ouve? quarto. Isso. Ah, um palé. palé. Quarto é um quarto. Então, então, nós usamos para o um quarto, nós usamos o palé isso. ou tuxo. Tuxo, olha. Palé hum. e tuxo. Motuxo. Motucho tipo, meu, quarto? Meu quarto, assim tipo, meu Tusho, mas falamos já motucho. Motucho. Mopalé. Mo hum. Sim, mo palé motucho. É, é, hum. é, é, Meu abixague. Isso. isso. isso. E camba? sabes o que significa camba? Camba... Ah, camba não é trabalho, não? Não. não. Hum, não sei. Camba não é? Não, camba Camba, não, kamba, não tipo, sei o que é camba. Mocamba, vou basar no motucho, vou basar no mambanja agora, vou basar no moku bico. Camba também é quarto? Não. não. Estava no restaurante com os meus cambas. Sim. Não entendi. Eu estava no restaurante com os meus cambas. Ah, com os meus amigos. Isso. Ah, isso. Sim, isso. sim, sim. Meus Por exemplo, brothers. Assim, você não é o camba, uh -huh. sabe? Então Meus parceiros. Isso, isso. sim. Assim, Esses assim. caras. É, sim, sim, é, sim. É, é. Então, camba quer dizer amigo, parceiro. Em assim. português, aí no Brasil, parceiro. Brother. É, É, é, é. E vamos lá ver Buba. O que que te vem em mente quando você ouve Buba? Buba, Buba. Buba. ou baica Baika. Baika. Garota? Te não. Telele. Telele, telefone? É. Isso. é? Não, telele telele se parece assim, se Buka? parece muito. Mas nós também já não falamos muito assim, telele. É. É, te é, é mais antigo. É mais ah. antigo. Buba ou baica, baica. Então, É o telemóvel. Sim. É. Se alguém te dizer, se você é brasileiro, se alguém te dizer. Buba ou baica, dá buba, dá baica, quer dizer, dar o meu, dar o telefone. meu telefone. Então buba ou baica significa telefone. Telefone. Agora, <risos> passando dessa parte de objetos ou de lugar, o vem em mente quando você ouve Vou bazar? Vou comprar? Não, vou bazar. Vou bazar. Vou bazar? Em, em, em Brasil, no Brasil, vocês usam o bazar como um, um lugar. um lugar uhum, Como se fosse um, uma loja. Uma sim, loja, sim. bazar. Sim, sim, sim. Uma loja Mas, pequena. Em Angola, nós usamos essa palavra num sentido diferente. É o vou bazar. É? Não sei. Vou bazar. Vou tirar o pé. Ah, vou vazar, sim, sim. Vou Isso. tirar o voado. Vou vazar, vou embora, sim, sim. Isso. Como é que vocês dizem? Vazar. Vazar, vazar. Ah, vazar, vazar. Mas não é bazar, é <risos> vazar. Vaza não, não, Mas não é que parece que tem sim, sentido. Tem. O ar tá indo embora, você tá indo embora. Vou vazar. Vou vazar. Vaza. Fala muito no Brasil. Vaza. Vai embora. Vaza, vaza. Sim. Já vi no vaza, aqui, mulher. vaza daqui, moleque. Vaza daqui, salô. Sim, vaza. Já, agora é que falaste, já, já, já vi no filme, sim. Hum. Bazar. Pra nós, né? Bazar. Tirar o pé. Tirar o voado. Hum. E a gente fala, epa, vou tirar o voado, meu. Poxa, eu tô cansado, então vou tirar o vou pé. Hum. Vou bazar. Vou meter o pé. No Brasil fala, meter o pé. O pé, mete o pé. Mete o, o pé, mete o pé. Vai embora. Mete o pé? É, vai embora. Mete o pé. Não faz sentido. Pra nós é né? tira o pé. Pra não. vocês é mete, mete o, pé. o pé. Mete o pé, vai embora. Sim, vai embora. É, pra mim, não faz sentido. Tipo… <risos> mas pronto, é, é. É, é isso que faz dos idiomas especial. Né? Então... Da deixa... vida, você tá macho no canal. Mete o pé. É, estou mais Mete aqui. Estou mais aqui, tem que meter o pé. Vou meter o pé agora. <risos> e yeah, aí, então... Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Mbaia. Mbaia. É. Mbaia. Não é baia Mbaia. Mbaia mesmo. Mbaia. É um peixe? Não. Grelha. Grelha. Grelha. Ah, é o churrasco? Não. Não. não. não. Toma, vou dar um exemplo, vou dar, vou dar, vou dar um exemplo. <risos> Logo que eu cheguei aqui na Rússia, me espetaram uma mbaia. Adoeceu? Não. Te espetaram uma baia? Uma baia. Uma roupa? Não. Não. Assim, tá bom. Quando assim, uh, eu cheguei, ele me deu uma baia. Eu baixei, depois eu devolvi duas galetas. Isso. Galheta. O bofa. Ah, biscoito. Não. Não sei, eu sei o que é galeta. galeta. espanhol. Mas os brasileiros não falam galheta. Eu acho que não, eu não conheço. Bofa. Bofa também. Bofetada. É de... bofetada. Ah, um soco! <risos> não! Bofetada é um soco no Brasil. É um, não fala isso! É um murro. Bufetado é que é soco! Eu, eu é, sei que o murro. Um tapa, é so... bofetada. Tapa. Não, Mas bofetada é, é sinônimo sim. de tapa. Um tapa. Ei. Sim, sim, sim, sim, Ei, tapa, sim, sim. É um... isso. Então, Mbaia, Oh. Bofa, né? Grelha. Grelha, nesse caso aí sim galheta. Assim? Um né? ah, é o tapa tapa tapa tapa mas só que o um Mbaia tem também mais outro significado que é tipo ah, por exemplo fazer outra passagem né Minha passagem, passagem com carro moto Morrer. sei lá assim também vou da dar baia vou fazer outra passagem vou ir muito rápido assim podemos dizer né ah tá bem <risos> eu não conhecia isso, sim. É isso então uma palavra que muitos brasileiros já sabem Vamos perguntar aqui pra ver se você sabe. Cu doce. Cu doce. É complicado, é. <risos> é... é complicado. Cu doce. Como, como explicar cu doce? Vocês calma, sabem. Calma. Em Angola calma. tem outro sentido? Calma. Não sei. É, calma, calma. Olha o Pra essa palavra, pra essa palavra, vamos dar um exemplo mais complexo. É. Deixa. Hum. Chupa. Você chupa? É, você chupa mesmo? O quê? O que é chupar? Tomar? Secret... Tá bom, cerveja? Tá bom, não? Chegar... não, calma, calma. Se eu chegar e te convidar, qual é a mucamba? Vamos dar chupar? Eu não sei o que, que é isso. Chupar? No Brasil não fala chupar? Tomar cerveja? Beber? Sim. Ah, beber, Então vamos um beber. Mas, mas por que é que tem? O que é que, que pensa que é bebê? Ah, é porque tá o copo, vou chupar, vou tomar a cerveja. Porque eu fiz isso Ah, pode ser, pode ser. Eu já relacionei sim, porque senão ah. chupar. Não sei. Mas no Brasil, assim, se eu chegar pra alguém e falar, vamos chupar. que, que Mas é Mas é esquisito. Sim, sim. O brasileiro é, tem é, a cabeça soar, muito, soar, muito aquela... avançada, é. Tomar, fazer muito chá. Um, vamos pensar, é. fazer um chá, não? Vamos pensar não, o quê? Fazer um chá. Tomar um chá, não. É. Cuidar. Uma vez, uma vez falamos pro Gabriel, olha, logo que chegarmos em casa, vamos fazer um chá. Também é acho... muito policêmico no Brasil, sim Fazer um chá, chá no Brasil Tomar vou... um chá, você falou, eu vou tomar um chá Não, Vou tomar um chá Sim, sim, é muito policêmico as coisas no Brasil, sim Tem que tomar cuidado com o português do Brasil Não, porque nós, tipo, estávamos a chegar assim em casa Estava fazendo muito frio na né? rua Então falei, ah, logo que eu chegar em casa Vou tomar um chá O, Brasil... e o Gabriel logo me respondeu Ah, cuidado, olhado <risos> Tomar chá, quem chá vai quer te dizer dar muita esse coisa chá. É, Tomar que quer chá quer chá. dizer chá. muita falei, coisa Fumalhamba. Fuma Fumalhamba. Mas o que? Macunha? Né? Ele fala coisa Pode ser, é. pode é ser, depende. Mesmo. Também... Hum, sim, sim. Fazer um amor, sim. <risos> mas, é, praticam, mas é. Vou partir cama, vou partir cama. Mas é. É, é no sentido de que. É a pessoa <risos> parte cama muito bem. Ou. Oh, é nesse ah, sentido, assim. Tomar um chá, um chá quem é. quem toma um chá é quem teve com uma pessoa que faz muito bem. Partiu a. Ah, aí, partiu a cama. Lhe Mas... deu bem. E, hum. para terminar o, o vídeo como tarefa, o Gabriel vai ter que investigar para saber o que quer é dizer essas palavras. Quais palavras? Showbota. Shobota. Shobota. Xob... Shobo. Shobo. O que, o que, que pra... Zgiri. Zgiri. Zgiri. Zgiri. é que tiver. Esguiri. Esguiri. Ele falou esguiri agora, Sim, eu já sei o que é. Sim, sim, sim. Mas vamos então, deixar para a segunda parte. Vamos deixar para a segunda vale. parte. Então, <risos> é isso aí, pessoal. Era tudo que a gente tinha para o vídeo de hoje aprendemos aqui juntos né como viram o, o doce no Brasil também muito utilizado não né? aprendemos aqui novas palavras calão gíria como dizem no Brasil então é tudo para o vídeo de hoje pessoal se chegou até aqui valeu não esqueça de deixar o seu como Seu no Brasil jo seu like joinha, seu, joinha, joinha, seu joinha deixa o seu deixa joinha. joinha aqui no, no vídeo e seu comentário se você gostou do vídeo e tamo junto agradecer também aqui o nosso brazuca nosso brasileiro aqui Gabriel, por ter aceitado o meu convite para participar aqui no vídeo, onde viemos falar de calão de Angola. E é o nosso Miranda, nosso angolano na gringa é, também aqui. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Abraço aí é pra... de se inscrever no canal. E deixa de doce, Deixa de cudoce, se inscreve não, no canal. É, não faça kudos, se inscreve um abraço para todos os nossos amigos aí do Brasil, de Luanda, é. de Moçambique, de Moscou, Inscreva-se <risos> no canal. E como é que você hum. diria no português de Angola se inscreva no canal, no canal, faz essa coisa. Clica aí nesse mambo.